E nesse Shabbat de hoje quem vai compartilhar uma palavra em Apocalipse 21, do verso 1 ao 8, é a parte. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles, eles serão o seu povo e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O que estava sentado sobre o trono disse, eu faço nova todas as coisas e acrescentou. Escreve, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. a quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte da água da vida. Aquele que vencer, herdará essas coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Veio um desejo de, de não pertencimento a esse mundo, porque a gente vive aqui, as pessoas estão comemorando festas e refeições e presentes, nós que, que decidimos seguir a Jesus e, e temos, na verdade, a esperança nele, ele fala que que a nossa verdadeira esperança e, e a nossa habitação não é nessa terra, ele fala aqui de uma cidade santa, né a Nova Jerusalém, e é um lugar onde nós vamos habitar com o Pai. Fiquei pensando, onde está? a minha esperança, né? Será que nas coisas desse mundo... E aí a gente vê todas as coisas acontecendo, né? A pandemia, todas essas catástrofes de chuvas, enchentes, terremotos... Nesse período as pessoas estão deprimidas, tristes... Mas a minha esperança, ela tá em um dia estar com o Pai, né? E uma das coisas que também me chamou a atenção que Jesus fala dente de toda essa lista, né, daqueles que vão herdar a segunda morte, ele fala dos idólatras. Por quê? Porque as pessoas têm colocado outros deuses que não pai, né? Principalmente nessa época, seja o Deus da comida, seja o Deus do dinheiro. Que cada um procure a novidade certa, né? E o que Jesus tem pra gente é o melhor, né? É um novo céu e nova terra, que essa seja a nossa esperança e que para ela esteja a nossa dedicação. E se você tem se apegado mais às promessas de Deus do que a todas essas festas pagãs que o mundo tem celebrado, e gostaria de saber mais a respeito desse assunto, então dá uma olhadinha aqui nesse vídeo e a gente se vê no próximo Shabbat. Falou!